Primeira pergunta aí do senhor Albido, membro brabo aí do meu canal, tá com um copuzão de leite. E senhor Albido, aí conveniente, né? Ele fez uma pergunta sobre o Albido, nossa, no universo dos bens do mal. O Albido, ele é do bem? Cara, não tem como saber por causa que assim. O que o Derek falou em relação a isso? Ele disse que o papel do Albido na dimensão do bem irado, do bem malvado, do Bem negativo E no universo da Gwen 10 É desconhecido não, não tem como saber se ele é do bem Se ele é do mal não, A gente não sabe como é que foi o negócio dele lá Agora ele disse que se o Albido existe na dimensão 23 Ele não é um vilão Entendeu? Então não tem como saber que não foi nos mostrado aí Albidos em dimensões alternativas na série Só foi mencionado, né? Um Albido na dimensão alternativa lá No episódio do Ben 10 retorna Que o Paradoxo falou Que o Albido ficou transformado um ano no Alien X E isso a gente sabe que aconteceu lá No universo dos jogos no caso, no Vilgax Atax E lá nesse universo, que, né, que é o um universo alternativo Se bem que o Ben permanece o mesmo Nesses universos aí dos jogos, né? Ele não muda Inquisita aparência nem nada E, e lá o Ben ele ainda é um herói e tudo mais E o Albedo, ele é um vilão Só que nessas outras aí, essas outras linhas do tempo alternativo Não tem como saber a Pergunta do Vox Dessa vez é um membro aí com a camisa vermelha Inclusive, galera, o negócio das camisas parece que acabou, né? Tipo, o canal da Camisa Azul não postou mais vídeo O que será que aconteceu? Nem olhe para mim Sei que sei de tudo, mas não quero Quero falar sobre esse assunto, pergunta pro projeto de Abominável Gato das Neves. Abominável Gato das Naves, aonde ele tá, não te vendo em lugar nenhum. Mata sou eu? Bom, eu nem sei do que vocês estão falando e olá pessoal, me chamo Nino, sou irmão do Bartolomeu, só que não sou um Celestial Voracius, sou um Criptide. Que nem o do Sábados Secretos e agora também participo do canal do Daniel. Prazer em conhecê-los. Não, não vamos dar spoiler aqui, né Bartolomeu? Vamos guardar o segredo aí que depois a gente vai revelar o que aconteceu. Mas enfim, a pergunta dele foi o seguinte. Se o Alien X e o Atômico não fossem os aliens mais fortes, no caso aqui forte é no quesito poderoso, né galera? Não em força bruta nem nada não. Quais seriam os dois aliens mais fortes? Considerando todos os aliens Ó, oh, eu fiz um vídeo aí, top 10 aliens mais poderosos de Ben 10 Você não viu, clica aí no card Inclusive, valeu aí galera, que o feedback desse vídeo foi muito bom E, ironicamente, feedback, né? Por causa que, tirando o alien X, que é o alien do primeiro lugar E o atômico, que é o alien em segundo lugar Tirando eles dois, o alien que tá em terceiro, que é o feedback, fica em primeiro E o alien que tá em quarto lugar, que é o gigante, fica em segundo Então, é isso, tirando o alien X e o atômico Os mais poderosos aí, primeiro e segundo lugar, seriam feedback e gigante Pronto, galera, já respondi aqui as perguntas dos membros, agora vamos responder as perguntas dos não-membros. Pergunta aí do Enum, uma pergunta, diga-se de passagem, muito interessante, muito boa a pergunta dele. Se uma outra espécie utilizasse o Omnitrix, o nanomec ao invés de ser uma fusão de um nanoship com o ser humano, ele seria o nanoship com o alien que estivesse utilizando? Ó, oh, vamos lá, no universo do BF3 é confirmado que o Naniquinho, né, que é a versão do Nanomac do BF3, ele não é um híbrido de humano com nano chip. Então, beleza, lá na Dimensão 93 funciona assim. Aí vamos supor aqui um universo em que um laptop interrando, por exemplo, ele vai lá, encontra o Omnitrix, aí depois de um tempo ele vai se lá e desbloquear... -se. O Nanomec, beleza. Aí quando eles se transformassem nele, o Nanomec é ser um híbrido de nano chip com laptop terreno? Ó, vamos lá, vamos analisar. Por que, que o Nanomec, ele é um híbrido? É assim: a gente sabe que os chips, a rainha, controlava eles e tudo mais. Daí o Omnitrix, ao coletar o DNA dos chips, ele teve que utilizar um método para fazer com que quando o Ben se transformasse no nano chip, ele não ficasse sob controle da rainha. Então, ele fez o quê? Mesclou o DNA que era mais compatível com o DNA nano chip. No caso do DNA humano. Por quê? Por causa que humanos são seres adaptáveis. A gente em vez na série eu fiz um vídeo falando sobre isso, explicando mais detalhadamente. Mas assim no geral os humanos são adaptáveis. Que você vê que tem várias mutações e humano com poderes e tudo mais. Isso mostra que ele tem que eles adaptação e os próprios nanoships também. Na série é mostrado várias vezes, eles fazem metamorfose, transformando em outras coisas, em outras pessoas, entendeu? Então, é adaptabilidade mais adaptabilidade dá igual a compatibilidade. Por isso que o Nanomec, ele é um híbrido de humano com o Nanoship, porque esse foi o método que o Omnitrix achou para o bem poder utilizar o Nanomec sem ficar sob controle da rainha. Além do mais, ele virou o mestre da adaptação, né? Porque o Nanomec é a mistura de dois seres que tem muita adaptabilidade. Aí, beleza aí o laptop terrano ele como é que seria poderia funcionar de duas formas ou seria que nem na dimensão 23 que não tem nada a ver não é híbrido de humano com o nano chip então nesse caso deve funcionar de uma maneira diferente a biologia alguma coisa deve ser diferente ali ou até mesmo a lore dos nanoships deve ser diferente nesses universos ou o Omnitrix do laptop terreno funcionaria de uma maneira semelhante à do Prime e usar um método ali no qual ele ia procurar a espécie no banco de dados ali que tivesse mais compatibilidade com o DNA NanoChip, assim ia mesclar. E no caso, eu acredito que a, a essa altura do campeonato, o Omnitrix do laptop terreno deveria ter catalogado DNA humano, então ele ia fazer a mesma coisa, e mesclar o DNA humano que adaptava é adaptável com o do NanoChip que também é adaptava, assim dando o um NanoMac igual o do Prime para o laptop terrano. Pergunta do Five Berserker. Daniel, se você pudesse escolher dublar alguns aliens de Ben 10, oficialmente, qual você escolheria? Não vale o podrão. Ô, oh, rapaz, pior que eu tenho uma dublagem aí do podrão que eu fiz lá pro mundo dub. Não, não, não, não valeu. Acho que foi informação demais por hoje. Ah, calma aí. Tem só mais uma coisinha. Mas vamos ver aqui. E que tal o Insectoid? Cara, é muito maneiro ser gostoso. Ou quem sabe o gosma. Isso não está adiantando de nada. Você não fere o gosma e nem o gosma fere você. Mas eu vou virar esse jogo. É galera, eu sei que não foi a melhor dublagem, até porque eu nem sou profissional. Mas comenta aí qual das duas você mais gostou. A do insectoid ou a do gosma. Pergunta de D. Catrines. Como o Eco Eco Supremo ele deteu aquela bomba que explodiu na sede dos encanadores, que foi no episódio O Inimigo do Meu Inimigo sendo que o som não se propaga no espaço. Cara, assim, isso deve ser uma própria característica dos discos do Eco Eco Supremo. Eles devem ter bolsas de ar, assim fazendo com que o som ele possa se propagar no espaço, então a gente tem que ver pela lógica assim, não só dizer ah vou saber se é celestial não, tem que dar uma lógica mais concreta, né galera? Então para mim é isso, é uma própria característica dos discos, eles usam uma bolsa de algo, uma coisa assim para o som poder se propagar no espaço. Nem fale em sei celestial, eu morro de medo. Um dia desses apareceu uma... Cala boca, Nino. essa história será contada pelo Daniel em outro vídeo, mas para isso vocês têm que deixar muito like. E no próximo post da aba comunidade sobre perguntas você pergunta como o Daniel matou um sapiens celestial. Daí você terá a chance de ter essa pergunta respondida com o Daniel contando essa história, então fiquem atentos na aba comunidade. Conta do Tush. Se o Omnitrix transformar o ser no ápice da espécie, o bem atualmente é ou poderia virar o ápice dos humanos, cara, esse ser humano aqui tá longe, muito longe de ser o ápice da espécie. <risos> tenho, tá nem, nem por onde. Mas assim, foi dito uma vez que se um outro ser uma outra espécie tivesse o Omnitrix, aí fosse transformado no humano, pela ligação que o Omnitrix tem, com o Ben, esse ser humano ele seria parecido com o Ben, tudo mais, só que seria o ápice da espécie, teria os poderes cabulosos, né, por causa que como eu falei, né, os humanos sem adaptabilidade eles poderiam gerar alguns poderes, porque na, na nossa vida real já tem seres humanos que têm atributos físicos, assim, fora do normal, uma força sobre-humana, uma habilidade bastante impressionante, então imagina no universo de Ben 10, que os bichos podem ser mutantes lá, e tem um negócio da adaptabilidade o genes alienígena, que todo ser humano, mesmo não parecendo, eles têm alguma parte alienígena em sua árvore genealógica que nem foi dito pelo Max, então, é o ápice da espécieira cabuloso Pergunta aí do... Mano, dá até agonia de falar, né? Porque vocês vejam aí que eu até fixei o negócio Pra vocês verem aí Na tamanha atrocidade que o cara cometeu O Chamas Mano, não é chamas Chamas seria o plural de chama Mas o nome dele não é chamas Chame ele de chama o nome dele é Chama Beleza? E também que a pergunta dele Além de ser meio esquisitinha Ainda tá as coisas assim Açante né Então o negócio todo É todo agoniante Mas beleza Vamos responder aqui né Ele perguntou assim É verdade que o Kevin É o fantasmático? Mas é óbvio que não né galera Vamos logo responder aqui Não o Kevin não é o um fantasmático, mas eu entendo o que, ele, o que ele quer dizer, é porque é assim A gente sabe que o Kevin ele absorveu os 10 aliens originais do Ben, incluindo o fantasmático Muita gente acha que não, né? Por causa que diz Ah, o Kevin 11, a mutação, ele não tem nada do fantasmático Mas tem sim, galera, aquelas linhas ali no peito são, fazem parte do fantasmático E a própria Gwen falou que no episódio acusado, o Kevin ele se transformou no fantasmático Besta aterroriza tala raça aquático em Chicago Fantasmático em Barstow Além do fato de que, no episódio reserve reserva, a última dança O Kevin falou pra Gwen que ele não gosta do Fantasmático Já tivemos problemas com alienígenas virando vilões, foi o Fantasmático eu nunca gostei daquele cara Aonde você quer chegar? Então, não tem dúvida, né, galera O Kevin virou sim o fantasmático Ele tem ali os genes do fantasmático Quando ele absorveu Porque não faria sentido Ele ter só o dos 9, né Tem que ser os dez todos E incluindo os genes do fantasmático Também teria ali os zizquer A parcela de DNA dos Já que Como a gente sabe Os ectonoristas são Single string of DNA Ou seja, eles podem sobreviver A consciência, ele pode sobreviver Através de uma única finta de DNA Ou seja, o zizquer poderia Ativar ali no Kevin uns um zizquer 3 Tem o zizquer original Aí ele foi lá... Possui uma floral, né? Aí o Omnitrix escaneou o DNA na floral e o DNA do, do ectonurido também foi escaneado para o Omnitrix através do Single String of DNA. A consciência dele ficou no Omnitrix aí os que a gente conhece é o Zizker 2 aí como o Kevin absorveu o fantasmático o Gênesis dele foram passados aí ele também tem o, essa parcela daniada do Zizker então o, poderia ter um, um terceiro Zizker ali o próprio Duncan já falou que poderia acontecer isso do fantasmático ir lá e possuir o Kevin e tudo mais fazer um trama em cima disso seria bem legal né diga-se de passagem por causa que por mais que o Kevin quando ele estava na nulidade o Carol ele ensinou o Kevin a sair daquela fo da forma mutante e absorver matéria em vez de energia Mesmo assim, os genes dos alienígenas Que ele absorveu, ainda estão dentro dele, Só que estão adormecidos, entendeu? Então, qualquer hora ali, se ele dominasse tudo mais, Os Kevin poderia sim, se ativar E possuir o próprio Kevin, tá entendendo? Então, é isso, É uma resposta assim, bem interessante Por mais que a pergunta foi esquisitinha Mas gerou algo bem legal Que eu acho que eu nunca falei aqui no canal então, É isso, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal Se você gostou, seja membro, ative o sininho Falou e tchau!